Escreveu uma história transichômica que contém o assim que voa um escapamento de carro, 35 espetinhos de churrasco, Não é crefite, tô tirando uma garva de água. Num pelo dia ensolarado, um guaxin que voava passou por um carro que estava com um escapamento liberando gases tóxicos. O guaxin respirou fundo e ficou preso numa nuvem de poluição. Ele começou a subir, Há uma música triste e logo caiu no chão, morto. Perto dali, uma criança estava se divertindo com 75 espetinhos de churrasco enquanto jogava Minecraft. Ela não percebeu o guaxime morto ao seu lado e continuou brincando. E, de repente, o chão começou a tremer e uma garrafa de água caiu do seu. A garrafa se abriu e uma substância brilhante radioativa espalhou-se pelo chão. A criança começou a sentir muitas dores e morreu.